Morreu, é. morreu. Morreu com 90 e... 90 Não, eu tinha 96. 96 anos. Que gente boa, né? É, que família é, é. boa. É Eu não tinha nada. A mulher dele era irmã do meu marido. É mesmo? É. E ele contou as histórias, bonitas, tem eu tenho as histórias dele gravadas? É, você falou que tem as histórias dele gravadas, né? é. eu não tive essa oportunidade de falar. Você a tem o Whatsapp? Tem eu, tenho. eu tenho, minha filha a, tem. Anota o meu, anota no meu, aqui o, o, seu, o, o seu telefone que eu mando, eu mando pra vocês a história, a história com a, dele. Com o Armando ah. Donzelli. É. Armando Donzelli. A senhora é Celinda? É Zelina. Zelina. Ah, eu sei. A senhora tem um, um, um loteamento lá naquela. O Zelinda tem um loteamento, não tem? Com não, ela não de... é a dona daquele lá. Ah, não. eu tava pensando que ela era a dona. Mas ela é Zelina. Zelina. Você é o que dela, filha? Sou filha. Qual que é o seu nome? Roseli, pus meu nome aqui. É Roseli de quê? Roseli Ferreira. Ferreira. Ih, Roseli, você vai receber um tanto de coisa de ferreira que eu tenho gravado. Ah. E da sua mãe também, que ó. Eu tô gravando com ela aqui. Aí, ó, salvei. Salve. salve. Olá, aí, aí depois eu vou. Aí, me ó, Roseli. Roseli. Então tá. Aí o senhor manda para mim. Eu mando para você, vou mandar. Eu casado que a irmã daquela que foi namorada do meu irmão da Daí. Ai, gente, é isso. Agora que eu então, lembrei. A ficha caiu. É agora que lembrou. A Cida? É, meu irmão foi namorado da Cida ah, Você viu a Cleusa chegando ali? Não, não. Eu que trouxe a Cleusa Ai, Eu acho que eu nem a senhora mais direito Eu lembro eu o senhor bom, como vereador, bom. pastor Ronaldo né? é. Eu lembro Gente, que coisa moro, boa. Agora que viraram aqui essa padaria aqui, ó. É. Eu vou virar só aqui, porque agora o trânsito me atrapalhou e eu, eu tinha que, ter que esperar. Tá, vamos então ver se vocês. Você deixa nós aqui já, Dani? Tá Não, bom eu vou deixar a senhora na casa da senhora, porque eu quero ir lá ver. Conhecer a senhora. <risos> eu fui com o sou. eu sou. Donzelli. Como é que é? Mário? É. Armando Donzelli. Armando Armando então, eu sou cunhada dele. É, vai contar é. umas histórias bonitas dele. Vamos ver aqui, vamos deixar o carro. A senhora... Ah, ele gostava de tocar sanfona, jogar é, truque. É. A senhora foi casada. Igual está fazendo isso lá no céu. É. Andar a cavalo, né? Ele não, é mais antigo. A cavalo não lembro, não. Não, a ele é mais novo, porque falou... É, aquela que... região ali que... Eu, ontem eu andei com o Timané, Mané Ponce, e ele estava contando as histórias Dessa região aqui, deixa aqui, eu ver essa casinha ali, onde está parado esse carro preto aqui. Aí eu vou virar lá e vou deixar a senhora lá no, na calçada bem. Nessa calçada, nessa pos, aqui. Mura em aqui, Rosa é. desgotado Aonde que é que eu tô vendo? Muito pertinho. Aqui, ó, o portão branco, aqui é. atrás desse carro que é, é um gol verde Aonde que é que eu Aí, Aqui, ó ah, daquela pedra ali? É. Deixa eu ver se eu. Eu tô gravando de novo. A dona Zelinda. Como é que chama a filha da senhora? É Roseli. Roseli. Quantos filhos a senhora tem, dona? Três. O nome deles? Só três filhos mulher. Só mulher? É. O nome dela? É? Rosângela, Rosimeiro e Roseli. Tudo com R, né? É. Nome tudo forte. O meu é Ronaldo. <risos> Não. E quantos Deus netos certo. a senhora tem? Neto. Eu tenho sete netos. O nome deles. Vamos ver como é que está a cabeça da senhora. Tem o primeiro neto mais velho. Daniela. Da Daniela. Tem a Ana Carolina. Hã? A Aline. Tem o, o, o Júnior. Tem a... Jean. Jean. Tem o.. O Caio o Lucas. Só. Só. E a Roseli ajudou a não. formar esse grupo com quantos? Não, a Roseli não formou grupo. A Roseli não. ficou para cuidar dela. Ah, que coisa. Você não casou, não? não? Não, casou, não. Eu conheço muitas pessoas que eu filmo que tomam uma decisão dessa de ajudar a mãe. Aí você, assim, não, quem vai ficar com a minha mãe? Então, foi destino, né? É o destino. destino né? A senhora está com quantos anos hoje? Eu vou fazer 86. Agora em dezembro. Agora em é dezembro. É. Uhum. 86 anos. A senhora me fala o nome dos irmãos da senhora. Meus irmãos. É... Irmãos e irmãs. Eu tinha 10, nós eram 10. Agora eu tenho só quatro. Tenho o Dair e a Lair. E, e, eu tenho, e mais quem e tem Maria José e eu e os que faleceram a senhora tem ideia? faleceram bem? vixe, eu já não lembro mais. Não. A Bebide, Jandira, Levina, Paulo é muitos né? A Taide. A Agora Ataíde. a senhora fala para eu o nome do pai da senhora. Joaquim Rodrigues e Marcelina Francisca de Freitas era minha mãe. Eles moravam aonde, né? Na é. Serra de São Roque. Ali na Serra de São Roque? É. Ali tinha um, um pessoal aqui de Franca. Os os, é, os Dias Ponce, Fernandes, né? Os Dias Fernandes, né? É. Bertone também. Bertone. Tinha os Ponce. Ponce, Ponce Bertone, né? É, os parentes da minha esposa. Eu tenho, então, eu tenho um vídeo com eles. Então, o João Ponce. João Ponce. Aqui é bonita, aquela ali tem uma igreja bonita em cima, Sim, né? Tem, tem uma igreja ali. Antes de chegar na Serra de Viraci, né, tem igreja lá. Eu também, que eu conheço. Então, tá. conheço. A senhora nasceu ali? Foi. A mãe da senhora, os, os partos tá tudo em casa? Com parteira, não? Ah, foi tudo em casa, os partos da minha mãe. Foi. Os partos da senhora já foram aqui né, em, Santa, em Santa Casa? Agora o meu foi, né? Na Santa é. Casa. Doutor Cirilo. Cirilo Barcelo. É, Cirilo Barcelo. Já morreu também, né? Ele que ajudava a minha, a minha sogra. Um a minha sogra tem até uma história ah. bonita, a minha esposa, que falava assim, o doutor Cirilo, a minha vizinha quer um menino, eu senhor ir lá levar o um menino para ela, porque quando ele ia lá, toda vez que ele ia lá, deixava o um menino, sabe? É, porque fazia o parto e aparecia o menino. Ó, oh, eu vou descer, então, ó. Estou na hora de eu tomar um remédio. Ó, foi um prazer conversar com a senhora. O que é o senhor ter trazido nós aqui? A menina é dois mil reais. Então vai lá, mãe, pega os dois mil dele. Não pega, não. Menina, eu tô brincando. É um prazer pra gente. Ó, oh, Deus abençoe o senhor. Ó, oh, depois... Com depois depois vai, vai a senhora... Deus, a senhora vai ver essa conversa. E vai agradecer a Deus e vai dizer assim, que coisa boa uma história da minha mãe. Podia, né? É, lógico que eu vou. É, Deus vai te abençoar, Deus Roseli. Abençou. Muito ó, obrigada. E tudo viu? que você. Chega só aqui na frente, aqui, só um pouquinho aqui na frente. Ó, é, ó. Roseli, tudo que você faz pra sua mãe, você faz é pra você mesmo. É, pra eu, Deus. Eu, né? eu cuidei muito da minha mãe. E eu vou tomar a liberdade, vou mandar um vídeo da minha mãe pra você. Armada Falou, assim. da obrigada, obrigada. Tchau. Tchau. Foi um prazer, viu? Obrigada. Vai atravessa com cuidado aí. Ah lá, ela está atravessando. Valeu, Roseli. Aí ó, eu vou embora. E era para eu, eu vim trazer a Cleusa aqui no médico e acabou eu ficando é, Liberado, Eu trouxe a Dona Zelinda. Aí, ó, e foi muito bom. Ela é cunhada do seu Zé.